Eu sou o William Silva Hoje trazendo um tutorial aqui Deixa eu ler aqui que é tanta coisa aqui que tem que dar uma lida, tá? A único Espírito Enche Minha Vida Sala do Trono, tá? É um medley do Morada, ok? Então trazendo esse medley aí pra vocês, tá? Tô usando um timbre aqui que depois eu vou falar pra vocês o que que é Beleza? Vocês já conhecem aí, né? O Classics Piano aí, né? Que é a minha livraria, tá? E aí esse timbre aqui de Worship aqui, né? edição que eu fiz nela bom indo para o tutorial tá eu vou passar para vocês aqui essa, essa sequência de músicas dentro desse arranjo né e na descrição tem a cifra para você baixar Beleza então antes também da gente ir para o tutorial tá e antes aí até de você deixar o seu like aí já comenta esse vídeo de onde você tá assistindo igreja quem é você eu quero te conhecer tá bom eu vou ler aqui uns comentários do vídeo anterior vocês acham que eu não estou lendo né mas eu tô lendo sim vamos dar uma olhada aqui então bom eu tô aqui lendo aqui o comentário do Leirson Leirson é Pereira tá é, William, estamos ligados aqui no projeto Bom Samaritano Centro de Amparo Espiritual continue sendo essa benção está ajudando muita gente é, Deus abençoe o capelão e pastor Leirson Pereira Barão de Iriri Majé Rio de Janeiro, um abraço aí, tá? Pra todo mundo aí desse projeto aí. É, o Bom Samaritano Centro de Amparo Espiritual. Que Deus esteja abençoando vocês aí e fazendo esse projeto crescer ainda mais, tá bom? Vou ler aqui mais uns três comentários. Deixa eu ver aqui. Alexandre, ele comentou aqui, tamo junto, vamos ao curso. Maravilha, Alexandre. Deixa eu ver aqui. Um abraço aqui, né? Quem comentou aqui foi o Juan Levita, né? Excelente aula, obrigado, Juan. Vamos continuar aqui. Temos aqui o Enoque Alves, de Sabará, Minas Gerais. Ele comentou aula top. Muito obrigado, Enoque. E deixa eu ler só mais um aqui para finalizar. O Clodoaldo José, Igreja Evangelho da Paz, Feira de Santana, Bahia. Um abraço aí para todo mundo aí de Feira de Santana. Vamos para o tutorial então, hein? Vamos lá. Bom, a introdução dessa música, tá? Ela tem quatro acordes, tá? Vai enrolar umas tétrades aqui, então se prepara. É... Mi menor com sétima, tá? Sol com sétima maior. Vai vendo a posição aí, ó. Si menor com sétima, ok? E Lá com sexta, né? Fazer assim, né? Que aí fica certinho, tá? Lá com sexta, beleza? O tempo vai ser aqui, ó. Fica aqui, ó. Um e dois e três e quatro. E um e dois e três e quatro. De novo. Dois e tá vendo? Eu até me perdi. <risos> três e quatro. E um e dois e três e quatro. Tá vendo? dois tempos para cada acorde, tá ó, Um, dois, aí vai pro próximo, três, quatro. Um, dois, três, quatro, beleza? Só isso aqui, é a introdução. Pega o acorde aí, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Depois vai para esse, beleza? Depois vai para esse e depois vai para esse, ok? Fez essa introdução duas vezes, tá? Eu vou tentar tocar aqui com acordes mais simples, né? Mas não vai dar pra tocar o tempo todo com acordes simples, né? Então vamos lá. O único Ré que é digno de receber. Si menor com sétima. Vai vir agora só com sétima maior a honra e a glória. Mi menor com sétima. A força e o poder. Lá com quarta e lá. Agora vai vir Lá menor ao rei eterno, beleza? Ré imortal, vai vir Sol invisível, Dó mais real, Mi menor a ele, ministramos lá o louvor. E vai vir agora uma outra parada aqui em cima dos acordes tá? da introdução, ok? É, deixa eu ver aqui considerações. Bom, eu vou só aqui Vim cantar o lano aqui, né? Ó. em cima dos acordes da introdução, vai vir o que eu toquei no começo, é um solo de guitarra, eu adaptei para o teclado, tá? ok, vamos pegar? A parte que é Mi menor vai ser aqui, ó tá vendo? fazer assim, ou pode fazer aqui, ó, tá? Então, ó. Agora vai vir pra cá, ó. Beleza? Então, ó, de novo, ó, Mi menor, o Sol é aqui, aí vai fazer, ó, por Si menor, beleza? E no Lá vai ser aqui, ó. Ok? Aí repete: Mi menor, vai pro Sol Si menor E aí termina aqui, ó Tá? Sempre foco nas notas da ponta, né? Se eu fosse fazer só a melodia, ia ficar aqui, ó Ah, pode ser assim, ó Aí perdeu a graça, né? fazer uma vez devagar pra pegar a versão mais simplificada, ó. Ó. Beleza. Vem pra cá. Vem pra cá, ó. Depois aqui, ó. Beleza? Lembrando que isso é um solo de guitarra. Se você não for fazer a guitarra, você toca igual a introdução lá. Beleza? E se você quiser fazer um pouco mais incrementado, ó, bem devagarzinho. Okay. Fez isso aqui, entra no Si menor. Coroamos. Beleza? Então vamos ver. Si menor, coroamos. Fá sustenido menor. Sol, a ti, ó oh rei, Jesus. Ré. Si menor de novo com sétima, né? Coroamos. Fá sustenido menor com sétima. A ti, sol, ó oh rei, Jesus, lá com quarta. E lá. Vem, vem o sol agora. Adoramos o teu nome, Lá. Fá sustenido maior. Nos rendemos aos teus pés. Si menor que sétima. Mi menor que sétima. É, cadê a letra? Consagramos. Todo nosso Lá será ti. Ré. Depois repete o coroamos, tudo de novo, coroamos, beleza? Terminou de repetir o coroamos, que na cifra eu já deixei a ordem toda certinha das repetições. Vem a parte do Espírito Enche Minha Vida, né? Esse, que ele vai terminar. Consagramos todo o nosso ti. Por isso é importante estar com um pad nessa música, tá? Pelo menos um piano que lembre o worship, tá? Porque é o que vai dar, o que vai segurar, tá? Beleza? Então antes da gente continuar, você vai aí na descrição, baixa a cifra, dá uma olhada aí no meu curso, entra no link lá, se inscreve, vem estudar comigo, ok? Vem ter suporte diretamente comigo para eu tirar a tua dúvida e ver como é que você tá tocando, né? Tá bom? Vamos continuar então. Ó. Espírito, Ré, enche a minha vida. Sol, aí volta, Ré de novo, Espírito, Sol. A minha vida Si menor Enche-me do teu poder Lá Sol Pois de ti Eu quero ser Mi menor Espírito Lá Enche o meu ser Ré Agora vai vir Sol As minhas mãos Eu quero Ré com Levantar, sol de novo, e em louvor te ador. Tá vendo? Lá, né? Si menor. Então fica. Ó. E em louvor te adorar. Beleza? Vai pro sol. Meu coração eu quero derramar. Sol de novo diante. Lá do teu. Ré, altar. Tá? Aí vai repetir as minhas mãos tudo de novo. Ok? Depois que repetir as tuas mãos, né? Vai ter o final aqui. Cadê? Diante do teu altar. Chegou no Ré. Vai para si menor, ó. Pai, eu quero contemplar. Tá? Então, ó. Pai, eu quero Contemplar Sol com sétima maior Ré com Fá sustenido Tua glória E majestade Sol com sétima maior Vai para si menor de novo com sétima Pai, eu quero Te adorar Sol com sétima maior Ré com Fá sustenido agora Em espírito E em Verdade, sol com sétima maior. Agora, Mi menor com sétima. Não apenas no átrio. Ré com Fá sustenido ou no santo lugar. Sol. Eu quero te entronizar. Toca o Sol de novo. Entre os querubins. Aqui é um Sol com baixinho Lá, tá? Que é, né? Lá sus. né? E depois Lá, tá? Então, eu quero te E aí vai vir aqui o ó, leva-me, vai ser sol com si, ó, beleza, lá com dó sustenido, ó, ré, leva-me então, ó, leva-me a sala do trono, lá menor com sétima, vamos pegar de novo essa parte, ó, ó, beleza, ó, vai cair no ré. Leva-me à sala do trono Lá menor com sétimo. Mi menor com sétima. Agora pelo novo e vivo Ré com sustenido. Caminho Si menor com sétima. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Tá? Então, ó. pelo sangue de Jesus. Mi com Sol sustenido. Eterno. Sumo, sacerdote Ou sacerdade E lá, tá? Então, lá com quarta e lá Beleza? Aí vai fazer de novo, né? Ó, ó. Então, ó Sol com Si Lá com nosso sustenido Vai cair no Si menor dessa vez Leva-me a Tá, vamos pegar essa parte só Ó Si menor, leva-me a sala, Fá sustenido menor com sétima do trono, beleza? Sol, Lá com quarta, pra ti adorar, Lá Ré, Senhor. Si menor de novo, leva-me a sala, Fá sustenido menor do trono, Sol pra ti. Lá com quarta, adorar, lá. E aí termina naquela passagem que eu mostrei para vocês. Então faz: é pra te adorar, Senhor. E aí acaba num sol. Isso aí, é, eu tô usando aqui, tá? É uma livraria minha do Contact, né? Não é de ninguém, essa é minha. É o Classic Pianos, que são os pianos da nord com os pads aqui que eu uso, tá vendo? E aí esse efeito que você tá vendo meio abafado é um compressor que eu coloquei nela, que é para ter essa característica de worship, tá? assim, quem tiver interesse, tá? Eu tô fazendo aí um pacote aí com duas livrarias, né? Que é essa, mais uma outra livraria de piano, então a livraria da Nord, mais uma outra livraria de pianos, tá? Que tem vários pianos tops também, por 120 reais o combo, tá? Vou deixar o link aí também na descrição. Quem tiver interesse, entra lá no link, vai cair num grupo do WhatsApp e a gente vai estar tá passando as informações lá, beleza? Um abraço para todo mundo aí, Deus abençoe. E até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!